Olá pessoal, tudo bem com vocês? Um bom dia! É, hoje eu vou estar fazendo um unboxing dessa vassoura elétrica, né? Que agora virou moda. Essa aqui é da Mundial, é, modelo Ciclone Stick 1100. Ela tem 1100 watts de potência, tá? 1100 watts de potência e por que, que eu comprei esse modelo aqui é, eu fiz uma pesquisa né e, e ela era mais indicada pela potência dela porque tem umas mais mais fraquinha de 1000 mil, mil watts ela é uma três em um você tira o cabo dela aqui né fica só com essa parte da frente eu sempre recomendo esse tipo de aparelho aqui que vocês comprem com fio né nunca sem fio Assim de bateria, porque quando a bateria desse tipo de aparelho pifa, não tem mais como consertar, você perde o aparelho. Então sempre de fio. E o outro detalhe é que ela tem uma potência melhor, lógico, tá? A de bateria sempre é um pouco mais, um pouco não muito mais fraca, tá? E a bateria tem aquele problema nessas né? baterias de lítio para esse tipo de aparelho, como na maioria deles, eles quando chega um certo período elas ficam fracas, não carregam mais direita. Tem um outro detalhe também que você se deixar a bateria descarregar por completo, ela não carrega mais. Então tem esses detalhezinhos assim que você tem que ficar tomando cuidado. Então para evitar isso tudo, compra de fio. Se não tiver jeito mesmo, ah não, mas eu preciso de uma fraquinha mesmo só para aspirar aqui e ali, eu não tenho disponibilidade de tomada na casa ou é uma casa de campo, não tem muita tomada. Aí tudo bem, mas se ela... Uma coisa assim para você usar em casa, onde tem várias tomadas e você tá usando no dia a dia e precisa de potência e não quer ter dor do de cabeça de perder ela com pouco tempo por questão de bateria que não presta mais. Então eu sempre recomendo essas com fio, ok? Vamos lá então, pessoal. Eu comprei essa, essa peça aqui no Shoptime, né? No Shoptime, que é, uma, é um site de confiança muito bom. Tá bom, pessoal? Eu sempre indico. Tem outros também, mas ele, o frete deles costumam ser mais barato, tá? É, entregam rápido, dependendo da, do local que você está, de, de dois a três dias. Bom, pessoal, aqui eu estou tirando tudo que tem na caixa, tá? A caixa está, vai ficar aqui vazia, tá? Está vazia a caixa. Então, vamos deixar ele aqui do canto. O que vem na caixa pessoal? Um manual de instrução, tá? É, em português, lógico. A Mundial é uma marca boa. Eu tenho uma fritadeira elétrica da Mundial, tenho um liquidificador da Mundial. É um manualzinho prático, tá? Não tem muito o que explicar, mas é bom sempre a gente ler o manual. Quando compra qualquer aparelho, eu compre... lê sempre o manual, as instruções, tá? Para não fazer errado. É muito comum a gente ver pessoas comprar esse tipo de aparelho e querer mexer, querer montar e não sabe como. E quando vai ver, quebra porque não viu alguns detalhes de encaixe ou desencaixe e aí acaba quebrando e fica ligando para o vendedor dizendo que o aparelho veio com defeito. Tá? Então, o manualzinho de instrução é aqui. O cabo prolongador, né? Tá, o cabo é uma ah, coisa muito. É leve, né? Parece ser um açozinho mais bem fino, tá? Aqui o cabo, vem nesse plástico. É... Aqui nós temos as peças. Aqui tipo uma vassourinha, né? Que fica acoplada na ponta do da vassoura. Aqui, tá? Eu vou montar para gente ver. Aqui é o vassourão onde faz a varredura e ao mesmo tempo já suga, né? Tem uma rodinha, isso aqui que passa lá no chão e aqui tem umas, tipo umas rodinhas pequenas aqui, né? E aqui, por esse orifício, é que entra a sujeira, tá certo? Então, som um, vem com uma, duas. O bico de pato, tipo bico de pato, que é para fazer também a aspiração, mais precisa. O cabo eu já mostrei. E aqui, finalmente, a máquina. Tá? Aqui a máquina, aqui é onde nós seguramos. Ela vem com essa parte que a gente tem que tomar cuidado para não quebrar. A máquina, aqui é o botãozinho liga-desliga, tá bom? A máquina muito bonita, observe que ela não tem filtro, não precisa de filtro, tá bom? Ela vem com esse filtrozinho aqui, mas é para não deixar passar para o motor quando suga. Tudo que se precisa fazer é abrir aqui para limpar, tá? Vocês observem que ela vem com essa esponja aqui, pra, pra, além do filtro, né? Esse filtro que está aqui, para não deixar passar sujeira para cá para o motor. Eu acredito que esse filtro aqui, né, ele com o tempo precise trocar. Então tá aqui, tá pessoal, tá? Pra abrir isso aqui é só apertar aqui pra trás, ó. Apertou para trás, tá vendo aqui a posição? Ó, ele sai. Pra encaixar é só apertar, não precisa, não precisa nem é, botar o dedo aqui. Tá bom? Então é isso aí, pessoal. Ele tem uma travinha aqui embaixo. Aqui tem um selo do o selo do imetro. O né? selo é... do imetro. E aqui que encaixa, que faz o encaixe da peça. Tá? Você pode colocar essa peça aqui, ó. É de encaixe, é só apertar. Tá bom? Desculpa aqui ó, aqui que faz o encaixe, tá, pra você fazer lá a limpeza, pode colocar essa aqui que eu disse que é bico de pato, tá, e essa aqui que é o carrinho, deve ser a mais tradicional, para que façamos ali a limpeza na casa, né, ela é móvel, como vocês estão vendo. Não tem muito segredo, tá, pessoal? Repito, para tirar isso aqui é só puxar ou encaixar, não tem trava nenhuma. É, o fio, são 5 metros de fio, tá bom? E aqui atrás, na parte de trás, é onde você coloca o cabo que eu falei, que tem essa travazinha aqui, também não tem muito mistério, tá? É só você encaixar ela aqui, ó. Só você encaixar ela aqui e Depois que ela encaixar aqui, pessoal É só apertar aqui, ó Aqui tem uma trava, tem que encaixar bem E aqui tem uma travinha E você Pronto, pra ela não soltar E você trabalha com ela aqui, ó Tá? Aqui tem uma travinha Provavelmente para você pendurar tá certo? Você pode deixar ela virada pra cá para enrolar o fio Ou girada pra lá eu vou dar uma ligadinha nela no motor, só pra vocês ouvirem o barulho, tá bom? Pronto, pessoal, eu liguei na tomada. Vamos ver ela funcionando. Tem que tirar o selo, né? Esse selinho aqui, ó. É uma, uma fitazinha durex que vem, tá? E aí a gente vai conferir, ver se ela tem 110, não. Ela é só 110, então não tem aquela chave 110 dos exigentes, tá? É só chegar e ligar, ó. Ela funcionando, ela sai um ar por aqui... Ela puxa aqui, o ar entra aqui e sai por aqui ó, deixa é o barulhinho dela, tá bom? Balançou aí porque o vento que saiu foi aqui aí, tá? Prática, não precisa de, de filtro, tá? Ela não precisa de filtro e a sujeira vai ficando aqui ó, tá bom? E esse tubinho aqui ele serve para quando você tirar o, o cano, né? o tubo, ele, a sujeira que tá aqui dentro não sair, né? É um protetorzinho, tá certo? Bom, então é isso aí a máquina, tá bom, pessoal? Para você que assistiu, muito obrigado. Não esqueça de deixar o seu like. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Te agradeço de coração por sua visita. Se não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, tá ok? Então é isso, pessoal. Não tem muito mistério, não, tá bom? Repito, é uma peça muito boa, é uma máquina muito boa, você pode comprar, ela tem um ano de garantia, sendo 3 mais 9, tá? Essa aqui, que é a marca mundial, modelo Stick, Ciclone Stick 1100, valeu? para você que assistiu, muito obrigado, depois talvez eu faça um, um, um, um tutorial mostrando ela trabalhando, tá bom pessoal?